Esse é Crispectivas 3, sobre não-binaridade e narrativas trans. Alguns assuntos nos quais a gente vai tocar ao menos um pouco são cissexismo e exorsexismo e dentro disso cobrança de estereótipos de gênero, dificuldade de se encaixar em narrativas estabelecidas, ausência de representação não binária, insultos direcionados a identidades não binárias, exclusão de pessoas não binárias, exclusão de pessoas intersexo do rótulo trans, exorsexismo dentro da comunidade não binária e ideologia transmedicalista e feminista radical. Além disso, há um pouco de vocabulário que pode ser considerado opressivo em algumas falas. Oi, essa é uma transmissão de Perspectivas que está sendo gravada e que será disponibilizada posteriormente no canal Variedades Não Binárias e etc. no YouTube e no blog do site Orientando. Perspectivas é uma série de transmissões cujo objetivo é falar de assuntos queer uh, em ink, ou LGBTQIA, sem ter que ficar repetindo conceitos básicos. Caso alguém tenha dúvida sobre algum termo mencionado aqui, procurem a definição do termo nas páginas do site orientando.org ou façam a pergunta no chat durante a transmissão. Conjuntos de linguagem pessoal não são óbvios, então pedimos que os convidados que queiram ser referidos por algum conjunto de linguagem específico digam ao menos seus artigos definidos, pronomes e finais de palavra, como a la, elue ou elio, e suas apresentações. Pessoas comentando a transmissão devem usar os conjuntos corretos para se referir a cada pessoa. Eu sou Aster, é, eu, meus conjuntos são Zelde E, é, EL E, tem alguns outros também. Esse. Como no caso da perspectiva sobre questões trans não binárias, a é informação relevante aqui é que uh, eu sou mina virilis gênero. Uh, eu também me identifico como trans, mas eu não uso tanto esse rótulo porque eu acaba não sendo muito necessário pra mim já que uh, por eu ser uma pessoa não binária isso uh, já diz por si só que eu sou cis que geralmente é informação importante um, eu já me identifico como não binário faz uns anos já eu cheguei eu nunca cheguei a participar de nenhum grupo trans uh, por muito tempo, eu já fui em algumas coisas para pessoas trans, eu já participei de alguns chats para pessoas trans. Hoje em dia eu participo às vezes de uma outra coisa para pessoas não binárias, mas não muito também, eu acho que eu acabo ficando meio nesse uh, em espaços tipo orientando colorides, que são espaços inclusivos, mas que eles não são exclusivos para um segmento específico da comunidade. Uh, acho que... É, isso, isso já basta de introdução podem se introduzir eu sou Caleb também sou uma pessoa não binária é, eu me eu uso o rótulo transgênero né nos espaços frequento alguns espaços transmasculinos apesar de que né eu não me sinto agora tão tão mais representado é, por eles quanto no começo da minha transição. Eu sou uma pessoa, eu sou uma kifa, kifa, kifa, tenho outras identidades que formam como se fosse um apoio a essa, mas eu sou, é, primeiramente, antes de tudo, uma pessoa xenogênero, ou xenogênero, eu não sei exatamente a pronúncia. É, eu sou parte da família Stronger e sou parte do núcleo de transmasculinidades, que está vinculado a ela desde que, desde a sua criação, e para além desse, desse espaço, eu não frequento mais muitos outros, faço parte também da Revolta da Lâmpada, é, não frequento muitos outros espaços de pessoas nominares, tirando né, esses dois coletivos, e eu também sou, eu sou conselheiro municipal de BT pela cadeira de homens trans, que é, né, uma coisa um pouquinho complicada, né, tendo em vista que não sou uma pessoa binária. Bem, acho que é isso de apresentação. Ah, e o meu, meu conjunto de linguagem, eu não uso o artigo, é, não uso o A o E, só é, deixo o artigo suprimido, é, o pronome seria eu e o final de palavra é ele. Ah, boa noite, todo mundo me ouvindo. Ok. Prazer é Meu conteúdo de linguagem é sem arte. Melu, de palavra com E. Outros mais, esse é o principal que eu uso e a gente só esse mesmo. Eu me dedico especificamente como apoio na questão de identidade de gênero. Também eu só me identifico como trans não binária. Muito embora seja às vezes um pouco complicado acho, o, o rótulo trans-elim. Como eu sou um militante independente de alguns grupos às vezes, mas tem isso, mas tem trabalho autônomo, que mais é. tem muito o que falar para falar a verdade. Então, aí, produzido do conteúdo com muita gente, do consultoria, eu falo, eu falo muito também de neolinguagem, de outros assuntos recentemente, como o comunismo, o anticapitalismo, questão ambiental, uh, vou começar a falar um pouco mais de veganismo, porque isso transição para o veganismo. Acho que é isso. Então, por aí, mais nesses espaços mais inclusivos que menos, a equipe do orientando, acho que é. Bom, eu vou, eu vou continuar aqui. Um, vou começar, no caso. É, o primeiro assunto que a gente tem para falar hoje são de pessoas não-binárias fugindo de expectativas trans. Eu acho que, principalmente com a visibilidade trans que anda acontecendo nesses últimos anos tem um foco muito grande numa narrativa bem estereotípica que acaba sendo mais uh, tentando, tentando apelar bastante para um senso cis do que, que, é, um, do que, que é uma pessoa trans aceitável, do que, que poderia ser uma pessoa trans aceitável. Então, no caso, é alguém que sempre soube que, uh, que tinha indícios de ser de um gênero que não era designado uh, e que tem bastante disforia com o corpo e que odeia todas as partes que a sociedade associa com, uh, com uh, o gênero designado. Uh, e aí a pessoa eventualmente busca uma transição e física e de linguagem e de tudo, e a pessoa basicamente passa por uma série de processos para que ela possa ser reconhecida como uma pessoa mais próxima do ideal cis possível, preferencialmente do de um ideal hétero também, e no caso... Isso é uma narrativa que é muito complicada, né, para pessoas não binárias, porque não só a gente não tem essa, a gente muitas vezes não tem esse exemplo de uma pessoa que é da nossa identidade de gênero uh, como algo que é representativo, assim, tipo, a gente não vê na mídia, a gente não vê uh, na política, a gente não vê em notícias, uh, só tem uma ou outra notícia sobre pessoas não binárias e... Como identidades não binárias são muito diversas, nem sempre a narrativa que uma pessoa vai ver sobre uma pessoa não binária vai ser, uma narrativa, vai ser tipo, a mesma identidade que a pessoa tem. Tem a questão também de que muitas pessoas não binárias não se encaixam tanto nessa questão de conformidade de gênero. Óbvio que tem muitas pessoas binárias que também são inconformistas de gênero, tanto cis quanto trans quanto de outras modalidades. Mas pessoas não binárias não têm essa questão de ter uma pressão para se encaixar em um gênero específico, de tipo, se tu é andrógeno, tu tem que ser assim, se tu é maverick, tu tem que ser assim, se tu é gênero, tu tem que ser assim. Uh, talvez exista, às vezes, as pessoas falam que, tipo, não, mas tu não é não binário se não fizer tal coisa, mas são estereótipos bem leves, assim, em comparação ao quanto de estereótipos tem em cima de pessoas binárias. Então nem sempre existem esses sinais óbvios de tipo, ah, a pessoa quer brincar com tal coisa e daí é é um sinal, a pessoa quer se vestir de tal jeito, então são é um sinal de que a pessoa é de tal gênero. A ah, questão de ser hétero também para pessoas não binárias é, tipo, existem umas pessoas não binárias que se dizem hétero, mas geralmente é ou com base no gênero designado ou com base em um gênero que a pessoa é próxima, mas não... Não tem essa questão do tipo, que a pessoa vai Tentar perseguir um ideal hétero e conseguir Se a pessoa não binária gosta de homens, isso ainda não é exatamente hétero Se a pessoa não binária gosta de mulheres, isso também não é exatamente hétero E se, uh, na maioria dos casos pelo menos na minha experiência, uh, a maioria das pessoas não binárias são espectrais, ou multi, ou de orientação fluida, ou nem definem sua orientação. Então, também não existe esse ideal de gênero a perseguir. Também a transição, tem muito pouco estudo e muita pouca uh, divulgação sobre coisas que pessoas não binárias podem fazer uh, para se tem uma transição física que não se conforme estereótipos de uma pessoa transbinária é, tem muitas pessoas não binárias com disforia física que não tem nada a ver com o que é possível fazer com o que se divulga que dá pra fazer com, com medicina atual uh, e também como novamente como não tem papéis, essa pressão de papéis de gênero tem às vezes muitas co vezes que uma pessoa não binária não se esforça tanto para passar como uma pessoa trans, como para uh, se afastar de tudo que tem a ver com o seu gênero designado, porque às vezes isso acaba fazendo com que a pessoa pareça mais binária do que ela realmente é. E tipo, não é necessariamente algo que todas as pessoas não binárias se identificam. Todas as pessoas não binárias se identificam. Uh, numa quantidade maior do caso do que pessoas binárias Que podem pelo menos fingir gostar de alguma coisa Para parecerem mais binárias, não tem algo que tu possa Fingir se, de, se... Não tem muita coisa que tu possa tentar fingir ser Para ser um estereótipo de pessoa não binária E passar como uma pessoa não binária eu Acho que essas são as coisas que eu poderia falar sobre isso Aí fica... Aí, não, sei se, eu não sei o quanto eu posso ter esquecido de alguma coisa ah, eu vou comentar um pouco. Eu, ve é, eu vejo as pessoas definindo na binaridade como não lugar. Eu com essa afirmação, porque é realmente, é realmente não estar em nenhum lugar muitas vezes que a gente vê o que a sociedade oferece para as pessoas. Realmente, é, não, como não. o ideal hétero para a gente, até porque é hétero dentro de uma estrutura estritamente binária. Então a gente já está tá por fora. Nós temos essas estruturas que definem o que é homem e o que é mulher. Também temos disso. Pessoas podem até se aproximar de nós com isso, mas isso ao menos existe para a gente, é um vácuo, é um grande vácuo. Também de não termos palavras para descrever essas ciências, língua, nossa língua como também, né, pensando que outras, talvez tenham um vocabulário menos, possa fazer com que as pessoas conseguem se descrever com dificuldade ainda, porque eu língua portuguesa é muitas palavras, mas mesmo nem é, su nem é suficiente. E mesmo assim, mesmo não existindo como a gente possa se encaixar em algum estereótipo, ainda assim, estereótipos outros. O senso comum comum, uma pessoa binária, uma pessoa que é andró, ou uma pessoa que rejeita tudo, né, é feminino, que é masculino, que é masculino. E nada disso também tem muito sentido também. E pior ainda, aliás, estereótipos, entidades específicas, tipo, ah, gênero nê, nê, ela vai gostar de pessoas que pro... de coisas que provavelmente que mulheres gostam, E eu que tem para do tempo, óculos, não sei. uma pessoa a gênero, ela vai fazer o quê? Ela não usa roupa? Todas as roupas, aquela roupa de uma leitura, né? Uma pessoa para gênero, gênero eu vou ter que criar minhas próprias roupas, meus próprios Não é uma ideia, é uma ideia. Acho que não tem roupa para mim. Eu me eu o que me... me... me... tem. As... é eu lembro que uma vez você escreveu um texto no Orientante, um pouco contigo, que mostra que pessoas não binárias nunca se beneficiam, Quais sejam as opções. Eu não o termo. Era que as opções, aí elas não se nem por uma e nem por outra. Ou é isso, ou é ilo, mas ilo nunca se beneficia. Eu, constantemente, eu, eu, eu um nessa, nessa balança de nunca tem uma boa opção para mim, né? Nunca é suficiente. Eu já percebi isso, não é o suficiente. Pra nunca serei não binário o suficiente. Aí eu fico andando nessa coisa de tentar ao menos alguma inconformidade de gênero, só provar o um pouco, mas ao mesmo tempo eu não preciso disso. Eu não preciso. Eu não estou formando inconformidade o tempo todo. não é o tempo todo que eu vou ter oportunidade de fazer isso. Sabe? Vai ter circunstâncias que vai ser colocada que a gente talvez tenha que vestir um pouquinho um de uma forma que a gente vai ser menos da noite por isso? Não. E a mesma coisa vale para qualquer identidade. Isso é até um traje cômico, porque muitas vezes pessoas cis ou transbinárias ou, mes, ou mesmo outras pessoas cobrando coisas que não são cobradas de pessoas binárias no geral. Não são, não são cobradas. E não é como se é a nossa serinvalizada fosse sumir, só que a gente está com uma coisa. Então eu fico nessa. Ser ou Maneira que eu quero, é me performar o que eu dependendo do meu humor, dependendo de como está minha oportunidade, meus recursos também, tudo que eu quero por falta de dinheiro também, tem essa questão. Então é isso. um lugar, pessoas, é, até algumas travestis. Então, é isso. Porque muitas elas também estão em um não lugar, com pessoas não binárias. É isso. É mesmo ter coisa pra gente, é um referencial. Então. Quando eu pensei sobre isso, falei, a gente vai ter que ser o nosso referência A gente está com o nosso referencial. Eu, eu também não tenho uma pessoa a gênero para eu me inspirar. Então, eu tenho minhas próprias experiências, as outras pessoas, relato suas e minhas autorreflexões, e atos também com que eu entendo dos estudos de estúdio, que às vezes me ajuda a desconstruir umas coisas, e as minhas perspectivas. Então é isso, uh, eu acho que faz que da gente, a gente criar o próprio referencial, a gente seu, a gente seu nosso referencial. Mas é uma coisa complicada, porque pelo menos pessoas binárias têm os referenciais, mesmo que às vezes sejam problemáticos, mesmo que às vezes elas não totalmente aquele referencial referen mesmo que às vezes elas também ressignifiquem as referências. Eu acho que o binário faz isso. Fica, fica. A própria existência já é edificação de tudo que a não quer. Mas ainda sem o conformismo, gênero, de estereótipos E tudo bem também se encaixar expos, mas pessoas binárias sem estereótipos A gente não bíblica. A gente tem um senso comum de que tal talvez seja uma pessoa que pareça assim. tá ah, mas quantas pessoas serão Perfeitamente andróginas Existe também a androgenia perfeita? É, mas se ela existe. Pessoas, talvez, que às vezes não no mulher, por exemplo. Me... Que leitura não é uma coisa legal de se fazer, mas a... ainda é fácil. Pessoas que eu não sei como ler, né? Mas, em algum momento, aquela pessoa pode dar, além disso, de um gênero designado ou de uma identidade mais conforme pelo que se entende de, uh, de homem mulher, seja trans, por exemplo. Por... Mas a gente ter que performar a linha perfeita que a gente nem sabe se nem sabe se. não faz sentido. É, outra coisa que é deceada muito com a gente é que a gente agir gente, em todo mundo usar a linguagem. Toda pessoa não binária usa a minha linguagem. Não, nem todo mundo também. também tá? Mas eu falo que pessoas binárias também podem usar para elas, elas também. Elas também podem Também é um é meio um de gênero, de gênero. E realizando, yeah, já é tentativas de mim, sabe? Porque quando eu descobri, Passei a gente para linguagem de designar, eu usasse o conjunto que eu uso até hoje. Até hoje, eu uso esse conjunto, esse conjunto sem artigo, elu e final de palavra aí. Às vezes eu olhava pra mim e falava: Nossa, mas eu só mudei a linguagem, não mudei mais nada. Mas, mas depois eu pensei, eu mas de onde tá vindo essa cobrança também? É minha? É minha? Ou eu? que eu acho que a gente quer não binário, trava muito essa batalha. Essas cobranças são nossas, e quais são do meio? Quais, quais a gente está revendo agora, que são coisas que são tendo fazer há muito tempo, vontades que estavam guardadas, vontades que nem sabia que tinha por causa de toda a estrutura social vontades implantadas na gente, por causa de um monte de que em cima da gente. Até mesmo outras pessoas não binárias. É uma, é, uma, é uma batalha, uma, uma coisa de autovalidação a gente não precisaria passar, mas a gente acaba passando. Até mesmo a... que é mais constrangido. É isso. Bem, primeiro eu queria pegar esse ponto que o Tchel colocou, é, sobre. Né, eu concordo nessa ideia de a nominalidade ser realmente um não lugar, mas eu acho mais interessante que é um não lugar, que é, ele é incrivelmente vasto, assim. Então, a binariedade, geralmente, mesmo nas narrativas que ela tem, né, nas vivências, etc., lá só dois é, espaços definidos, no caso, o né, homem e mulher né, cis, trans, e aí tem várias, né, tem várias vivências. Mas aí tem a não-binariedade, aí vai... Nossa, é, o não-lugar é muito vasto, assim. E é uma pena que a gente não tenha, em muitos casos, esse referencial não só para a gente poder se basear, quanto também para a gente poder negar. Assim, ver um referencial que a gente não concorde, um referencial que a gente pensa assim, ah, não é bem, não é bem o que eu tenho com inspiração, com um modelo, assim, para a minha generalidade, para a minha identidade de gênero, ou para as minhas. Né? Mas a gente não tem nem isso, às vezes, não é a gente ou o nosso próprio referencial, a gente não tem outra pessoa para se esperar, para poder pensar, ah, eu, não, eu não concordo com essa ideia, isso aqui poderia ser diferente e etc. Eu estava pensando bastante na primeira coisa que a Astrid colocou, que é né, que a falta de, de também de referencial não atrap é, acaba atrapalhando na nossa transição. E isso eu acho interessante porque aconteceu, foi justamente o que me fez demorar mais para poder me descobrir. Né, como uma pessoa tanto não cis quanto não binária, como quanto me fez justamente ter essa cobrança muito forte. Porque quando eu era mais novo, eu ficava pensando, né? Eu tinha as minhas questões né com, com gênero, com coisas que eram forçadas a mim por causa do meu gênero designado, só que no momento em que eu comecei a questionar isso e conhecer pessoas né não conformes, né? É, dissidentes de gênero, etc, é, eu comecei a me questionar, mas mas aí vinha, como eu via muitas pessoas binárias, eu ficava assim, mas então, e eu comparava as minhas experiências e eu pensava, então não pode ser, porque eu não, é, muitas das minhas experiências, elas não tinham relação, né, e, é, e aí eu ficava, tá, então... Então, onde é que eu tô? Porque eu sei que eu não sou uma mulher cis, mas eu também não sou um homem trans, e aí depois, mais um tempo, para descobrir que né, não é porque também as minhas vivências elas foram diferentes, como né, meu processo de transição é, também é, é, que isso também não me faz menos trans. Né? É, isso não invalida a minha vivência. Mas naquele momento era uma coisa que me dava muita angústia. Eu só fui realmente sair do armário primeiro para mim por meio de outra pessoa, né? Uma pessoa não binária, no caso, o gênero fluido, é, que eu conheci. Né? Eu fiquei sabendo uma pessoa que eu vi, assim, surmendo na reportagem. E aí eu vi a definição daquela pessoa, do que era é, o gênero dela. E aí sim que eu pude entender que tinha mais coisa para além da binariedade. E mesmo assim, é, começou essas questões deu ainda me perguntar muito se eu era uma pessoa trans né por causa por causa de, uma hora era disforia outra hora era eu não sabendo se eu queria mudar o meu nome é, aquelas perguntas se eu se seria uma coisa que passaria né é, se eu voltaria a me, é, pensar como uma pessoa cis e por aí foi né, tirando as outras pressões que eu tive né, no, no meio, né, externamente. E, bom, também tem isso da questão da comunidade, né, da própria comunidade nominária, porque, pelo menos nós três aqui, é, nós, é, nós temos identidades que eu não vejo serem tão faladas assim, né, que geralmente quando eu estou em outros grupos, vejo mais pessoas se colocando, identificando como a gênero, gênero fluido, etc. Tem algumas identidades que elas são mais conhecidas e tem pessoas que são o maior número de adeptos, pelo menos, é o que me parece visível. E aí, a depender da identidade que você tem ou como você performa ela, mesmo entre pessoas não binárias, pode ser bem complicado assim de às vezes chegar a discutir sobre é, mesmo em, em espaços inclusivos com né, as pessoas não binárias eu eu me sinto um pouco eu me sinto um pouco como eu posso dizer me dá um certo desânimo de falar sobre porque às vezes a gente está falando sobre alguns certos recortes mas parece que para num certo ponto e aí, eu, eu não sei se eu tenho voz naqueles espaços também, como é, outras pessoas nominadas Bom, acho que é, é isso. Bem, sobre isso, é, eu tenho já a história de como eu entrei né, para o Núcleo de Transmasculinidades, que foi justamente num evento que se chamava Homens Trans em Pauta, e lá só tinha, enquanto eu ainda me identificava mais fortemente como uma pessoa não binária transmasculina, né, alinhada a, a um tipo de masculinidade. E aí, isso no, no comecinho da minha transição, enquanto eu ainda estava conhecendo o que, que era a militância, o que, que era o movimento LGBT, um pouco para fora das redes sociais. É, originalmente o evento se chamava Homens Trans em Pauta, porque justamente foi feito por, é, por homens trans, né? E também visando né, essa masculinidade binária, apesar de é, reunir pessoas com vários recordes, assim. Então eu cheguei no evento e eu justamente fui falar com, com as pessoas, né? Com, é, quem estava como mediador. Na roda, quanto com os participantes. Eu fui lá no meio da roda e eu falei assim, então, gente, eu queria saber, tipo, legal vocês estão falando sobre isso, mas eu queria saber colocar minha vivência aqui também, que eu sou uma pessoa não binária, eu sou transmasculina e eu, eu queria falar sobre isso e isso, entender, tipo, é, se é, o que vocês acham disso, tipo, uma vivência que se correspondia tanto na minha vida quanto a dessas pessoas, que era justamente essa questão de ser invalidade. Né, ter a sua identidade inválida, é, ser colocada como inválida. E a partir do momento que eu entrei lá, eu ainda por mais algum tempo o evento, o evento eu nunca continuou a ser chamado de homens trans em pauta. E é complicado assim, por mais que isso tenha mudado, eu fiquei né, muito feliz quando isso aconteceu, porque eu me senti respeitado, né, tratado como um indivíduo. Mas era enquanto ainda não ocorria essa mudança era bem complicado, porque aí você tá, eu estava olhando lá, homens trans, eu pensando, certo, e cadê, e onde estou eu né, né, nessa palavra? Né? Não estou, né mas mesmo assim eu estou aqui, eu estou conversando, e eu estou pensando os eventos, eu estou pensando em como, não, não, como trazer eles também para pessoas né, não cis, né, poder trazer isso também, através da minha vivência. e não só em eventos, mas também em grupos. Quando eu tô. Por exemplo, quando eu fui fazer parte do, do mapeamento né da população trans é, da cidade de São Paulo, é, eu tive que escutar, é, porque eram, em maioria, pessoas binárias. Acho que eu era a única pessoa, se eu não me engano, a única pessoa não binária. É, entre pessoas. A maioria eram pessoas, pessoas trans, né? Mulheres trans e travestis, principalmente. É, e eu, se não me engano, era a única pessoa não binária. E bem no começo assim da formação, eu, eu escutei de uma de uma mulher trans, assim, ela falando para a sala inteira: "Ai, mas esse pessoal não binário é muito estranho". E foi um momento interessante assim, é, né, de ver que de, de ver que a gente causa esse tipo de reação, né, Apesar de que não foi nada agradável escutar isso. E tá, faltava mais uma coisa que eu queria falar, que é complicado porque esses espaços que eles são relacionados geralmente a gênero, né, tipo, gênero que eu digo masculino e feminino, ou alguma coisa que geralmente as pessoas querem colocar, sejam em leis, seja em uma coisa geral que você quer falar de um público e você não quer discriminar gênero na perspectiva binária, as pessoas colocam como homens e mulheres, e aí é, pode entrar também homens e mulheres, pessoa, é, pessoa, homens trans, mulheres trans e travestis. Mas aí, não importa onde seja, eu acho que não tem um espaço até hoje, algum, pode ser um projeto de lei, pode ser um evento, pode ser o, o que for, que não seja algo pautado por nós, que esteja especificando a gente também, enquanto pessoas, né, é, pessoas, seja tanto quanto cidadãs, quanto participantes de um, de uma, de uma determinada coisa. Então, é, é complicado porque em algumas instâncias não é só que a gente não é, é estereótipo, a gente é alguma coisa que é, ai, é vergonha do movimento trans, em alguma, em, na maioria dos espaços a gente sequer existe. E é bem complicado você discutir algumas coisas, né, que dirá políticas públicas, né quando nem o reconhecimento existe. Bem, eu vou finalizar por aqui. Ah, bom, eu não tenho muito o que comentar para falar a verdade. Eu não participei muito de espaço trans, na verdade. Muito, muito, muito. Porque quando eu já estava vindo, eu já tinha contato com o orientando, já tinha contato com esse nicho nosso, com esses espaços mais inclusivos. Então, não vi necessidade de ir procurar coisas fora desses espaços. E eu já tinha informação suficiente para não querer procurar outros espaços. Então, assim, é... Sim, eu já ouvi muitos relatos de pessoas não-binárias passando muita raiva em espaços que se dizem trans. Principalmente com exorsexismo, em variados níveis. As poucas vezes que eu participei de trans, é aquela coisa... Parece que a gente é uma nota de pé. A gente é um asterisco que um lá e também não binar para parecer legal, para ficar bem na fita, mas o espaço é tudo, tudo direcionado ou para homens, mulheres e travestis. Só. E é muito complicado discutir isso porque isso é, é, é, é coisa. Agora tá ligado por isso e muita gente, toda pessoa toda binária é trans porque está, porque está no conceito. Realmente, nós temos o conceito de transgênero. E é exatamente por isso que eu rei, que eu rei pra mim. Eu não tô, tô coisa de alguém, eu tô pegando uma que me serve, que está no conceito, eu me apego a conceitos. Tá lá. Meu lugar tá lá. Mas se o conceito e a prática, a, a realidade, né, tem uma distância, e quando a gente com espaços, ou presença de espaços, passos, vê esse abismo de diferença, porque é o que mais tem é essas pessoas binárias, né, com vários um variados, exorsexismo internalizado, a gente, muitas vezes, até tem vergonha de pedir sabe, uma voz, ou depois, pedir um lugar, é como se a gente estivesse invadindo, né, aliás, eu, tem pessoas que dizem que adindo, invadindo um espaço, Seja lá o que significa invadir um espaço. Seja lá o que significa isso. Né? Então, é isso. Eu presenciei isso. Nas trans, grupos. É para toda pessoa que se identifica como trans. E o conteúdo é aquilo. Falando de uma hormonização para mulheres. né? Uma hormonização com estrogênio. Hormonização para mulheres. Não fala de hormonização com testosterona. Fala de hormonização para homens. A linguagem exorcista, muitas vezes, nas duras, sabe? Todos e todas, né? Ou todas, as. Que mais, que mais? É, é engraçado também que essas essa, lugares, às vezes, explicam sobre trans, e faixa branca, ninguém liga para a faixa branca, né? Foca na azul e na rosa. Eu pensava que as vezes meio da bandeira tem uma, uma faixa branca, e essa faixa branca é para as pessoas que estavam mais em com o gênero. As pessoas não são novidades, não são novidades parte desse pagamento também nosso, eu vejo muita pessoa transbordada falando com gente, como se a gente tivesse existido internet de 2010 para frente. E não, não, tem, não, tem décadas, tem décadas. Mas várias pessoas inconformes combinadas com binários às vezes tem a década. No começou começo, é que talvez é a, a internet tenha dado maior visibilidade. E a internet deu maior visibilidade para tudo. Por que, que ela não deu visibilidade, né? Mas não, a gente não é um fenômeno recente. E... E é isso, eu presencio isso, eu percebo isso. Eu me afasta desses espaços. E, e é esquisito me dizer uma pessoa trans que não tem espaços trans. É esquisito. Eu, eu, novamente, eu tomo num vácuo. Um vácuo. Fazer a síndrome de impulsão de banho, às vezes. Mas ok, eu não preciso frequentar o espaço ter tal coisa. Eu não preciso mesmo. Só que vezes, e é uma falta que às vezes faz. Sabe, eu gostaria de ir no espaço, passos para as amizades. Eu gostaria de ir no espaço, conversar, eu gostaria de ir no espaço e falar das mesmas coisas, falar dos assuntos, assuntos de outras coisas, compartilhar gostos, sintomas, ideias. Eu gostaria de ir no espaço e poder, sem sofrer ataque, microagressão, agressão, mas eu não ter uma discerdade, muitas vezes. Então, eu evito eu evito os espaços, se dizem trans, trans, trans, trans, às vezes, são melhores, muito assim também. E comportamentos também. O que isso faz parte da realidade de muita gente, invalidando isso, já ressaltando desde já. É que muitas vezes eu vejo nesse espaço muitos assuntos, e várias vezes várias envolvem hormonização, cirurgia, e aplicação de nós. E às vezes parece que são só esses problemas que a pessoa tem. E é apenas isso. E tá, é a realidade de muita gente. Mas é apenas isso? E eu sinto falta, muitas vezes, de ver disso, disso profundos até sobre as próximas disforias das pessoas. Dá da mais, dá mais, né? Se aprofundar também. que a pessoa, que a pessoa busca lá, não apenas achar, se encaixar num jovem mulher que já tá pronto e é botado para tá, de toda, sabe? E além disso. E eu entendo que muitas vezes não é por mal, tá? Às vezes eu acho que é muito mais por alienação mesmo. Sistema cisteriana, para tudo, tá? Eu sei disso. Só que ainda assim eu sinto falta. E quando eu presencio esse tipo de sensores, eu, não tenho, eu não tenho vontade de participar desses espaços. E eu poderia, eu poderia participar deles. Eles deveriam ser espaços para mim também. Mas acabam por causa dessas experiências que muitas vezes não batem com as minhas. Ou os mesmos assuntos, as, as mesmas coisas, os mesmos e Todas aquelas microagressões que as pessoas não binárias passam nesses espaços e se dizem apenas. Mesmo eles, na, na melhor das falo falam que para não, né? Mas entre a, assim, a descrição do grupo a descrição, da, a descrição da mágica também, falha muitas vezes. E eu sei que existe, que existe falha de forma bem entre, entre pessoas binárias e binárias e pessoas binárias, mas é uma questão também cheia de coisas e cada. Não sei se eu tenho alguma outra coisa que eu poderia comentar. Mas é, eu queria mais à vontade, no máximo, em espaços trans não binárias é onde eu me sinto mais à vontade na maior, parte, na maior parte do tempo. Espaços que se diz apenas trans é do que Eu, eu fico assim, mais atrás. E não. Eu é, acho, acho que é Eu não queria ter isso. Não queria ter medo. Ter medo de ter espaço. Mas acaba o tempo. Fico na minha. Mas eu gosto do espaço também com frequência, os Então eu não sinto a necessidade dos outros. Só que ainda assim, eu sinto bem espaço assim para mim negação que não é verbal. É uma negação, é uma implícita, não, ver, não. Só na atitude, só nas ações, só nas, nas expectativas. É, eu vou começar falando que eu acabei ficando com o microfone. De, eu liguei o microfone para a chamada, mas eu não liguei o microfone para transmissão quando eu estava falando do assunto. O assunto atual é espaços trans como espaços binários é sobre a questão de eventos, grupos, etc. se dizerem trans sem especificar mas muitas vezes focam em experiências binárias ou só aceitam experiências binárias. É, o Chell falou bem, eu acho, dos problemas em geral que se encontram em espaços que uh, se concentram em ser trans em geral e o Caleb também falou sobre uma experiência pessoal. Uh, eu acho que o que eu vou falar aqui também vai ser uma experiência pessoal. Há alguns anos, uh, quando recém, tinha, eu tava me descobrindo não binário, eu já tinha decidido o pronome, eu, uh, final de palavra eu ainda não tinha tanto. É, eu tinha, uh, na época, eu tô tentando pensar no, eu acho que na época eu tava me dizendo, fiz gênero que no caso é um termo para pessoas que têm mais de um gênero, mas que sentem que esses gêneros são bem separados entre si. Eu no caso achava que eu era fisgênero homem e mulher. Aí eu sabia que isso era um termo que muitas pessoas não iam conhecer. Eu também eu usava bastante o termo bi-gênero, homem e, no caso bi-gênero, homem e mulher, porque eu achava que, né, assim, se, uh, mais pessoas talvez, se não tivessem contato, pelo menos conseguiriam supor melhor o que que é. Eu já tinha participado de um grupo trans uh, No caso virtual Era um grupo de chat, que eram umas pessoas De um fórum lá Que eu frequentava, mas a gente não Praticamente não falava de assuntos trans, assim, era mais, tipo, sei lá, um grupo de amizades. Então, tipo, não tinha muito conflito ali. Mas, é, tipo, sei lá, era menos de dez pessoas lá. E aí, quando eu fui nesse primeiro encontro físico, era um encontro uh, num centro, desses centros LGBT. Era um encontro para pessoas trans, que acontecia com uma certa regularidade lá. Eu tinha comprado uma camisa... Eu já, tinha, eu já tinha camisas masculinas na época, uh, né, no caso, tipo, porque uh, eu, eu sempre gostei muito de roupas bonitas, de roupas, assim, tipo, bem, uh, eu não sei como explicar isso, assim, mas, tipo, roupas não necessariamente formais, mas, assim, que não são necessariamente, tipo, qualquer coisa. Uh, qualquer coisa mais... roupas não casuais, e, e aí eu, eu sempre gostei bastante de usar vestidos, e aí uh, quando eu me descobri não binária, eu comecei a pensar em experimentar roupas da sessão masculina, que era algo que eu não tinha feito antes, uh, então eu já tinha algumas roupas da seção, da seção masculina, né? no caso das lojas, né? eu não tô falando que roupas são inerentemente masculinas, mas enfim, a gente tem essa... Uh, a gente tem essa criação, que diz que certas roupas são femininas ou masculinas. E, e aí eu tinha comprado só que eu tava em outra cidade, né, essa é outra cidade, uh, e eu tinha comprado uma camisa, e eu não tinha aberto ainda a camisa. As outras roupas que eu tinha eram todas roupas femininas, sim. Tipo, do, em relação ao corte, né? Só que aí eu descobri no dia Que aquela roupa que eu queria usar era uma, era uma camisa de manga comprida E tava muito quente pra isso E aí eu resolvi usar uma camisa de manga curta Também era outra camisa branca Mas dessa vez era um corte feminino Mas enfim Eu não lembro se eu tava usando binder Eu acho que não acho que eu usei é, dois, dois tops de esporte Um em cima do outro E eu tinha... Feito um monte de desenhos basicamente explicando uma série de conceitos relacionados a identidades não binárias. Uh, tinha tipo uma roda de gêneros que nem aquela da Wiki Identidades, que, tipo, ó, oh, tem homem e mulher, mas tem outros gêneros, e tem uns gêneros que são entre outros gêneros, e tem outros gêneros que são tipo neutros, que são separados. Eu tinha feito um gráfico explicando como uh, alguém pode sentir de... Como a pessoa gênero fluido fluir entre diferentes gêneros. Como a pessoa gênero fluxo tem um gênero que muda de densidade. Eu tinha feito um monte de explicações, assim, tinha um monte de coisa pronta. Uh, porque eu tinha a solução de que não-binaridade não era um assunto muito conhecido. Mas aí eu pensei, bom, é só explicar, né? Eu ainda tinha essa mentalidade que, tipo é só explicar para as pessoas as coisas, que as pessoas, especialmente pessoas que também são trans, iriam entender e iriam respeitar. Um, aí eu cheguei no negócio, a gente chegou mais cedo, o né, Isa estava comigo. A primeira coisa que me dizem era como eu era uma pessoa feminina, <risos> porque eu acho que me confundiram com a mulher trans, que... É, tipo, eu, como eu falei, eu tentei vestir da forma mais masculina possível que teria como naquele dia, mas uh, ok, uh, né eu, eu já tinha uh, uma noção, assim, de que uh, não é algo educado presumir identidade de gênero das outras pessoas e tudo mais mas, uh, então assim eu achei meio estranho que as pessoas tinha gente agindo assim, mas ok. Uh, começou o negócio, uh, eu comecei a falar uh, quando, né, tipo, tinha introdução e tal. É, a maioria das pessoas eram mulheres trans, tinha uma outra pessoa que era travesti, tinha... Eu acho que só tinha um homem trans. Talvez eu esteja enganado, mas eu lembro que tinha uma pessoa que era homem trans. Eu, quando eu me introduzi, eu falei por exemplo, eu falei do meu Uh, que caso meu pronome é Elde, as pessoas não sabiam o que era pronome, as pessoas confundiram com o nome, e é tipo, ah, então eu te chamo de ou oh Eld, ou alguma coisa assim, e daí eu expliquei que não, que uh, pronome é uma classe gramatical, que é quando tu usa ela, ele, e aí tem Eld, que é o que eu uso, e ainda assim as pessoas ficaram uh, meio que, sei lá, chocadas, eu expliquei sobre a minha identidade de gênero, as pessoas também ficaram, tipo, como, como se fosse alienígena, basicamente, tipo, não sabiam o que que era aquilo, como isso era possível, aí as pessoas, aí, tipo, teve alguém que me perguntou se eu era transexual, e eu não lembro qual a minha resposta exatamente, mas eu falei que uh, eu... Uh, não, eu não lembro o que eu falei exatamente, mas tipo respondi o melhor que eu podia, assim, do tipo... Eu também fiquei meio chocada com isso, porque com a... a nos contextos que eu descobri na binariedade transexual, a palavra já era uma palavra em desuso, né? Que era muito específica, geralmente, de transmedicalistas. Eu tinha trazido os gráficos, eu tentei explicar, tipo, ó, oh, tem vários gêneros. No caso, eu tenho o gênero homem e mulher, e uh, eles são separados, e uh, e, assim, e tentei falar sobre uma porção de outras questões relacionadas a questões não binárias Teve uma outra pessoa que falou que meio que se identificou com isso, mas são aquelas pessoas que falam que, falam que se interessaram e que talvez não, não tenham tanto interesse de ir atrás e tal. Teve, e me chocou também outra questão era que naquele grupo não se podia dizer a palavra cis estavam falando para usar não trans porque estavam falando que cis é uma palavra controversa e que <risos> e que eu não devia usar para não uh, para não rotular as pessoas uh, com alguma coisa assim sabe <risos> é... Eu falei também sobre a questão de ser trans tem a ver com o um gênero designado, ser diferente do gênero que a pessoa tem ou alguma coisa assim. E, mas ainda assim, tipo, a pessoa que tava presidindo, que era uma psicóloga cis, falou que não, que tipo, a pessoa, ser trans é uma pessoa que nasce com tal sexo e que... Uh, e daí eu não lembro qual a explicação, se tipo, mas que é de tal gênero ou se transiona para tal gênero ou o quê. Mas eu lembro que era uma explicação que meio que é uh, diagista, né? Porque, tipo, se tem uma pessoa intersexo e ela não binária, a pessoa não é cis. <risos> Porque a pessoa não vai ser designada como não binário ou designada como o gênero não binário que a pessoa é e tratada assim pela sua vida inteira como, uma pessoa, como no caso de uma pessoa cis isso acontece. Então eu falei que não, que tipo, ó... Oh, Tipo, isso é. Não faz sentido. Porque pessoas intersexo existem. Então, não pode dizer que simplesmente alguém que nasceu com sexo tal é alguém que foi designado com gênero tal. Porque uma pessoa intersexo que foi designada mulher, se a pessoa é não binária, a pessoa ainda é trans, por exemplo, né? E daí falaram que não, que eu não podia botar intersexo no meio, porque intersexo é uma coisa completamente diferente. De ser trans e daí, tipo, sim, eu sei, mas pessoas intersexas que são trans existem. E é, era. Uh, uh, foi uma confusão, assim. Basicamente, agiram como se eu estivesse trazendo um monte de conceitos novos que ninguém nunca tinha pensado na vida. Eu fui mal denominada de muitas e muitas e muitas e muitas vezes. Uh, aparentemente, nos, nas vezes seguintes, uh, uh, porque Isa continua indo nos encontros, eu não, mas Isa falou que as pessoas. Começaram a parar de modo nominal, o que é ótimo, mas isso não me impediu de sentir muito mal naquela hora. Eu vou dizer que acho que isso foi a experiência mais marcante, assim, que eu tive, porque nas próximas vezes daí que eu já fui em algum espaço que era trans, eu já tinha minha guarda mais alta, assim... E, uh, e Isa falou que tinha um outro grupo de pessoas trans no mesmo lugar e que meio que alternavam entre encontros, porque tinha meio que... Teve meio que um racha, e aí tinha um grupo mais despolitizado, que era esse, e um grupo que era mais politizado, que era de outras pessoas trans, mas... Eu, não, eu tipo, não cheguei a encontrar esse grupo, então não sei como melhor ele era. E, assim, eu acho que é muito chocante, né? E outra coisa que me chocou bastante era que quando... Uh, eu não lembro mais por que eu estava fazendo essa pesquisa, mas eu lembro que eu descobri um, um negócio que explicava por que não se usa transgênero no Brasil. Isso data de alguns encontros que houveram entre vários grupos uh, lá no início dos anos 2000, fim dos anos 90, que basicamente rejeitaram o termo transgênero, não só porque parece com transgênico e as pessoas iam confundir, mas também uh, pelo ser, por ser um termo, uh, um termo que não se aplica à realidade brasileira e, e também meio que presumiram que transgênero por ser algo diferente de transexual, era algo que era específico para pessoas que mudam de gênero. Porque, né, a definição de transgênero é mais específica, né? Quer dizer, mais específica, é menos específica, né? mais geral tipo, é uma pessoa que tem um certo gênero designado e que não é de certo gênero designado. E daí, meio que a interpretação que algumas pessoas tiveram é que basicamente pessoas transgênero são pessoas de gênero fluido. Não, não falaram com essas palavras, obviamente, mas era, era, parece que é isso que tinha entendido, que eram pessoas que uh, mudam de ideia sobre o seu gênero e não uh, pessoas transexuais de verdade que querem fazer uma transição física para um gênero binário. É, eu, pessoas que, uh, no caso, são travestis e que... Se, que seriam fundamentalmente diferentes de, de transexuais na visão dessas pessoas. Por uh, não, não necessariamente ir atrás de uma transição física ou, ou qualquer coisa assim, sabe? Não necessariamente ir atrás de uma binariedade. E, e assim eu, eu fico. <risos> é, é, uma, é uma exclusão. Tão, uh, é uma, é tão, uma vontade tão grande de se assimilar, parece, de querer ter uma definição firme e um, uma aceitação e uma legitimização que, como se não pudessem deixar outras pessoas serem trans por, sei lá, virar bagunça e vários ataques das lisas de gênero do orientano também são em relação a isso, assim, tipo não mas como pode alguém ter um gênero que não foi fundamentado em na binaridade como junto pode ter um gênero que não não existe muita representação por aí e, uh, ou como pode alguém ter uma identidade de gênero que foi afetada por algo como se todo mundo fosse homem e mulher porque nasceu assim uh, e não porque vive uma sociedade onde esses são arquétipos que existem Uh, e, me, e também eu vi muita co coisa sobre já vi muitos e muitos anúncios de coisas que são ao invés de dizer que são para é, para pessoas trans ou alguma coisa assim ou é, falam que é para é, mulheres é, travestis mulheres transexuais e homens trans ou é, travestis, mulheres transexuais e homens transgêneros e, e assim uma exclusão não binária uma exclusão de pessoas não binárias muito qual é a palavra é, muito explícita pessoas não binárias que não sejam travestis no caso e mesmo quando incluem às vezes pessoas, homens trans, pessoas transmasculinas ainda existem muitas pessoas não binárias que não são transmasculinas e que também não são travestis é, e mesmo que incluíssem também mesmo que você quisesse incluir pessoas sei lá transneutras e transandrógenas e transgeninas ainda é algo que está focando em narrativas específicas ao invés de uh, tentar focar no como é que a gente pode ser mais inclusive possível eu, não, eu vou dizer que tenha acho que até nos em, em, em espaços não binários essa questão que o Tchel falou de foco na transição física existe e de focar e tipo falar que tipo tal coisa para pessoas transmasculinas, tal coisa para pessoas transfemininas, quando não necessariamente é. Eu, por exemplo, já vi numa loja de binders falando pessoas que têm seios, por serem tipo, no caso, pessoas que estão tomando estrogênio podem estar tá com crescendo seios e podem querer usar um binder para Pra que tais seis não fiquem aparentes Se a pessoa tá no armário, por exemplo E isso é algo que Eu acho que eu só vi naquela loja De binder, sabe? Eu nunca via Blogs mencionarem, tipo existe, Tem tido nos últimos Anos um, um empurrão Assim pra dizer, tipo, ó oh, usem Em vez de falar que isso é Pra pessoas transmasculinas ou pra pessoas trans femininas falem tipo isso é pra pessoas que usam pecker isso é pra pessoas que usam binder isso é, isso é uma coisa pra pessoas que fazem tucking isso é uma coisa pra pessoas que não têm seios e que querem e que usam próteses pra, tipo, que pareçam seios no caso pra usar de seios uh, e ou pra pessoas que tomam estrogênio pra pessoas que tomam testosterona e não ficar nesse binário de tipo se tu usa, se tu tu faz tal coisa, tu é uma pessoa transmasculina ou transfeminina. Porque né, tem, é ruim dos dois lados, né? É ruim dizer que uma pessoa transmasculina ou transfeminina obrigatoriamente vai fazer tals, tais coisas e é ruim dizer que uh, só pessoas que são transmasculinas ou transfemininas fazem tais coisas. É, eu acho que já dá pra ir pro próximo ponto, que é a invalidação de experiências não binárias ou Uh, e, ou, né, transmedicalismo, por pessoas ou grupos trans... É, rapidinho, trans. rapidinho, rapidinho. Ok. É, é, eu queria comentar aqui, é, outra coisa também que eu vejo muitos nesses espaços, às vezes, de longe, é quando eles usam a palavra transexuais, eu só com, com um pé atrás, eu uso a palavra. E, às vezes, nem é, nem é de pessoas tão velhas assim, o espaço de gente da nossa idade. Eu fico... Nossa, a pessoa, a pessoa conhece, é, e não conhece outras palavras. E só mudando um pouco do meu, eu, eu, eu também acho às vezes, espaços não binários, eles evitam então, essa assimilação das pessoas transbinárias. Sabe? O conteúdo não binário dizendo que pessoas são outras masculinas mas Não, não existe. Ok. Eu não existo. Não, não, não, não me gente desses hot, entende? Então eu fico meio. Okay, ok. Sabe? A gente precisa meio que se atualizar. E, e, eu, eu estou vendo um termo um, um, não sei se é um processo recente, mas eu tô vendo desde pra, cá, desde pra cá, as pessoas, elas estão binando muito a não-binaridade. Binarizando demais. Como se a não-binaridade não existisse em torno os gêneros binários, ou de tudo referente a como transmasculinidades e transfeminidades, e não existe nada além Eu fico meio... Tá. Então, até, até os espaços não-binarizam as coisas. Então, imagina os espaços trans, mesmo, que acabam não incluindo e em torno disso, né? Ou às vezes passa até o uso termos como transmasculino e transfeminino, né? mas volta a jogar essas pessoas como homens. homens. Só usa no título. Né? A postagem inteira, ou recursos com homens ou mulheres. Ok, né? Era só isso que eu queria comentar. É, o próximo assunto é invalidação de experiências não binárias e ou transmedicalismo por pessoas ou por grupos trans ou por cis eu vou começar dizendo que transmedicalismo não é necessariamente exclusivo de pessoas binárias, eu sei que algumas pessoas não binárias acham que é, mas uh, como o Tchel acabou de falar, tem essa questão de ter pessoas não binárias que só acreditam que uma pessoa não binária pode ser não binária se ela for transmasculina ou trans feminina, ou tem umas outras que acreditam que tu, uma pessoa Pode ser não binária, mas só se ela for, no caso, sem gênero e quiser ir para uma transição que faça com que a pessoa pareça não ter sexo e tudo mais. Ou tem as pessoas que acreditam em umas identidades é, não binárias, mas só nas que podem ser justificadas com um corpo que poderia ser estereotipicamente considerado. Um corpo de tal gênero dentro da lógica cissexista, mas com certeza a maior força por trás do transmedicalismo é o cissexismo. No caso da invalidação de experiências não binárias também. Mesmo que várias pessoas transbinárias acabem perpetuando isso também, muitas vezes, para conseguir uma aceitação condicional. Enfim, eu quero saber se vocês têm alguma. Experiência de invalidação, alguma coisa que querem falar sobre esse assunto? Ah, eu não tenho muito o que falar. Além de ver que isso do transradicalismo, ele afeta, ele acaba afetando é, até pessoas que têm que se colocar contra, contra ele. né? Porque o discurso vem... Principalmente para fazer né, as pessoas né transbinárias se sentirem... né pessoas trans, mas em foco em pessoas transbinárias. Poderem se sentir um pouquinho mais perto do que é a cisgeneridade. Ou, sei lá, ter uma ilusão de que vão ser aceites por pessoas cis. Né, mas ao preço de que você tenha que ficar ressaltando o tempo inteiro. O quanto você sofre, o quanto você não é igual uma pessoa cis isso é um problema. né? E aí, para você poder validar isso, é preciso colocar sempre a questão do sofrimento da pessoa como a questão de maior validade assim do gênero dela. E isso baseado é, principalmente nesse binário de gênero. Né? O que estiver fora disso, né, esquece. E principalmente se, se não sair de uma ideia, se for... É, além da ideia da disforia, que você precisa ter a disforia, né? E geralmente ela tem que ser uma disforia que ela não, ela te afete assim de uma forma absurda, né? Que seja uma coisa assim que você precise se mudar completamente, né? Transicionar, você tenha que, é, querer sair de um patamar e ir para outro, que seja uma coisa completamente diferente. E mesmo assim, não é o suficiente, né? E isso acaba, eu vejo que acaba repercutindo em muitos espaços, e, né? as medicareças insistem né em, em perturbar pessoas principalmente é, quando a dissidência dela é, envolve não ser uma pessoa padrão né no sentido de também ser não branca ser uma pessoa ser uma pessoa gorda então é, a questão da corporalidade ela muda então procedimentos é, é, físicos né quanto cirurgias elas mudam também por causa propriamente da gordofobia. É, e acaba, eu vejo que é, acaba pesando mais para algumas pessoas, né? Eu ia falar mais um ponto, mas eu acabei esquecendo. Então, eu vou colocar só sobre, sobre isso mesmo. Que é uma perda de, uma perda de energia, assim considerável. Tanto de quem adquire esse discurso medicalista, transmedicalista e passa a propagar ele, né? É, pensando que isso vai tornar... É, pessoas binárias ou próximas ao binário merecedoras de respeito de pessoas cisgêneros porque não vai, né? E achar que isso vale muito mais a pena do que promover um respeito é, a, uma, a um outro tipo de pluralidade que sua vida possa ser menos regrada por esse por esse binário de gênero por, pelas imposições de gênero, né? Que a gente tem desde que a gente a gente nasce é realmente ruim que, é, para essas pessoas, esse é, é um problema que isso seja mais fácil para essas pessoas colocarem outros para baixo e se colocarem também, do que fazerem um movimento inverso. Era isso. Bom, é, eu, novamente, não tenho muito contato com, com, espaços, com o espaço para o transversalismo, porque eu não vejo sentido de passar a raiva gratuita, mas eu já presenciei... É, muito com a transmedicalista, tanto de pessoas transbinárias quanto não binárias também, e quando não são soluções, são, são deriváveis do discurso, e às vezes às vezes são coisas bestias. Talvez as pessoas nem percebam o que elas façam. Então, eu falo como, por exemplo, quando as pessoas querem justificar a não-binaridade, ela é mesma lógica de que já existe algo no cérebro da pessoa que põe ela a ser ah, eu também gostaria de se existem talvez causas neurológicas ou genéticas que predispõem as pessoas a se confundão, é, por exemplo, em posições, em posições sociais. Eu estou mais disposta a que existe isso, algo que predispõe a gente a se formar com regras sociais, existe algo mágico lá que determinar se a gente vai corresponder ou não, ou, ou não ao gênero designado, sendo que outras têm mais de dois gêneros e nós criamos uma sociedade onde não existe gênero designado. Essa área do cérebro some? Tem muita coisa que não tem explicação. Tem muita coisa que é variável. Tem muitas variáveis. Tem muitos nuances. Não acho que o um determinismo biológico, um o medicamentos é um determinismo biológico, explique as pessoas. As pessoas são complexas. pessoas são. É muito mais do que isso. É muito mais do que um fator biológico. E não adianta as pessoas essas coisas e se validar Não adianta. É uma arma E o de, cá, de cá é uma exclusividade binária. Mas transmedicalismo, foi que foi feita, não muito, vai muito mais travar pessoas binárias. E, assim, por mais que as assim, pessoas transbinárias que são transmedicalistas, elas estão seguras, teoria, elas não estão. Essa teoria, é, antes de tudo, uma, tudo uma validar a própria Porque você, porque você as pessoas nascem homem, assim, homem ou nasce mulher. Então, as pessoas, sim, são as pessoas que nasceram. E as pessoas, pessoas trans, aquelas que nasceram. É, Tadinhas, né? Aí, na melhor das intenções, só para as pessoas se corrigirem com de e para elas adquirir aquele sexo na, na cabeça delas. E, e quando obrigações de transmedicalismo, é isso. É o sexo no cérebro é um e o do corpo é outro, dentro de uma lógica binária. Mas de alguma forma, binário, uma forma não binária dá para assim isso. Tá boa sorte, sorte para elas. Tentem, tentem, tentem, à vontade, tentem embastar, Mas não vão, não vão tentar se enfiar no negócio. Mas mesmo que elas Ninguém quer dizer que existe uma transordinaridade. A gente não seja encaixa nessa narrativa. E essas orações que eu vejo, essas lógicas, né? É aquela coisa, a pessoa acha que todo mundo já nasce sabendo que existe alguma coisa. Ou aqueles discursos são da comunidade, né? A pessoa já nasce, de ah, mais, Ah, afirmar isso? Mas... Que as pessoas nascem alguma, alguma coisa? Né? Tem todas essas questões, mas a gente coloca, não colocar nisso, quando a gente questiona, e talvez seja por isso que a gente também não gosta das teorias de gênero, porque bom, é um discurso as pessoas assim, se um pouco na defensiva. Elas já partem para o, ah, então você está pensando, escolhe inconscientemente se é alguma coisa. Não, não, nem, nem outro, é um conjunto de fatores que ainda não estão totalmente explicados. Eu, enquanto uma pessoa da ciência, gostaria de saber se existem causas biológicas, neurológicas, psicológicas eu gostaria de saber. É uma curiosidade minha. Mas, independentemente da resposta que a gente tiver, nada vai levar a diferença das duas pessoas. E, mesmo que fossem conscientes, também não haveria problema, sabe? É, essas importações por derivação, eles um problema. Tanto para pessoas transbinárias, que muitas também não se encaixam, muitas chamam na para as próprias pessoas transbinárias, que não se encaixem praticamente, praticamente. O que foi feito pra gente? Nem a lógica transmedicalista foi ficada pra gente. Nem isso. Nem isso. A gente não existe, nem existe não em nenhum lugar. Nessas Nessa, né? explicações, né? Elas não presumem o sexo binário de sexo. É sempre, é sempre binário. Então é as pessoas precisam precisar muito os discursos delas. Como elas estão de causa, como elas estão se defendendo. É uma. É isso é delas, é de Há Muitas pessoas que assim, às vezes se falam contra Transamendes e falam contra Rádio Fans, elas, elas ainda estão reproduzindo as dessas lógicas, esses discursos parecidos. Esse discurso de tá, você não precisa de folia, mas, mas, mas você não é sendo uma mesmo, não, Nada, nada? É aquela coisa de ah, eu quanto a minha disforia sociedade, a coisa é minha. É. Ok, que tá se questionando, mas tá lá, ainda tá lá, a lógica transmédia tá lá. A gente percebe A gente que já tem uma noção maior das coisas. E eu acho que o maior desafio é ter que lidar com muita gente ainda imersa nessa lógica, nessa alienações, E como tirar essas pessoas disso? Porque muitas vezes eu falar algumas coisas não, não é suficiente. As pessoas estão pesquisando também sobre isso, quantos têm é, refutando os medicalismos? é uma coisa que a gente encontra também. Então a gente não tem nenhuma base teórica para falar contra, mesmo que as narrativas já sejam, já sejam as narrativas que não condizem com isso, que contrariando, que não são explicadas com essas teorias que questionáveis assim. Ah, oh, que o que eu poderia dizer sobre isso? Acho que é isso. Depois eu lembro. Mas acho que é isso que eu podia falar. Como eu vou ser a última pessoa a falar sobre isso aqui, eu só vou avisar que esse é o último assunto fixo que a gente tem. Se alguém quiser fazer perguntas, já pode ir fazendo. Eu queria também puxar isso... Uh, eu falei sobre transmedicalismo porque é algo muito comum que é usado para invalidar pessoas não-binárias. Mas também existem várias outros, vários outros tipos de retóricas que são usadas para invalidar pessoas não-binárias. Uh, existe também uma retórica anti-gênero que eu acho muito irritante, porque eu tenho um gênero. Eu tenho um gênero que é relativamente forte, assim, que eu poderia dizer que é algo que afeta bastante. Algo que afeta, pelo menos, em um nível considerável como eu me vejo, como eu quero que o meu corpo seja, como eu quero ser chamado e tudo mais. E.. A ideia de que, por eu ter um gênero que eu consigo explicar como uma bola de luz, no caso por ser lixo de gênero, e no caso por ser uma pessoa assistindo gênero é, tem pessoas que explicam como, tipo, ah, gênero não é algo sério, é só tu ir lá e, tipo, escolher uma metáfora bonitinha e tal. Eu não vejo problema nisso, se tu quer ser xenogênero porque tu pode explicar o teu gênero com uma metáfora e não é algo que tu sente que tu precisa fazer, mas é algo que tu quer fazer e é algo que é tu quer fazer meio que em... Uh, pra... Uh, meio que... ir contra as expectativas de gênero, eu... acho ok, uh, acho ótimo, mas no caso, o meu gênero não é só uma rejeição da sociedade, não é só uma estética que eu escolhi. E esse negócio de, tipo, dizer, aí ah, um dia não vai importar gênero, um dia todas as pessoas, tipo, vão se... vão ver que gênero é algo ridículo e arbitrário e simplesmente não vai ter gênero. Mas eu tenho esse senso uh, pessoal de gênero, que talvez seja, sim, afetado pela sociedade, seja afetado por como eu me vejo, seja afetado por como eu cresci e tudo mais. Mas isso não vai desaparecer de uma hora para outra, mesmo que, uh, mesmo que depois de décadas suma totalmente a questão de estereótipos de gênero. Eu acho que sim, a gente precisa lutar contra papéis de gênero de qualquer tipo, que a gente precisa lutar contra estereótipos de gênero de qualquer tipo, e que isso inclui tanto em relação à questão corporal, quanto à questão de expressão de gênero, quanto à questão de orientação, quanto à questão de que uh, se de gostos e de uh, qualquer outra coisa, assim, que, tipo, ninguém precisa, ninguém tem, precisa, assim, deveria precisar se encaixar num molde para ser considerado de, da identidade de gênero que é, ninguém deveria precisar se forçar a usar uma identidade de gênero que não quer, só que uh, eu acho que quando falam que, tipo, gênero simplesmente não é algo sério, é algo que tem que desaparecer, é algo que nunca pode fazer ninguém feliz, acaba sendo meio que uma... Uh, ainda É uma retórica meio exorsexista, é assim, uma retórica que prejudica mais pessoas não binárias do que pessoas binárias, porque é, ainda tem uma noção aí de que uma identidade como mulher ou homem é mais material do que uma identidade que é fora do binário, ou uma identidade, uh, não só uma identidade como a por gênero Maverick, que é uma identidade só caracterizada por existir, mas estar fora do binário, como também identidades que são baseadas em plantas, cores, é, é, planetas, metáforas, etc. Eu acho que... É, é algo meio... É, é isso, assim, eu acho que isso é, uma... isso é meio que um desrespeito. E eu acho que é mais importante lutar por não ter estereótipos e porque as pessoas não precisem, talvez, é, revelar o seu gênero, talvez não precisem é, ter que ter uma disforia grande para serem consideradas do seu gênero, mas... Se uma pessoa... É, Quer ter um gênero, quer, uh, no caso, expressar sua identidade de gênero. Isso não é algo que devia ser algo feio, algo que é, uh, algo que é mal visto porque a pessoa está tá se encaixando em algo, está se rotulando. Uh, rótulos não deviam ser aplicados às pessoas, eles são, e muitas vezes a gente precisa de rótulos para combater isso para dizer: não, eu não sou tal coisa, eu sou isso. As pessoas não deviam precisar disso. Mas acho que acima de tudo tem que respeitar as identidades que as pessoas dizem ser naquele momento. Mesmo que seja possível que elas mudem de ideia no futuro. Uh, e é, yeah, combater estereótipos de gênero. Uh, ninguém fez nenhuma pergunta até agora. Uh, não sei nem se tem gente ainda ouvindo ou vendo porque ninguém falou nada desde as sete e quarenta, fora eu. Uh, então não sei se vocês já quer, vocês querem falar mais alguma coisa antes das considerações finais, já querem fazer as considerações finais. Outra coisa que eu também acho que é muito deles são esses vícios contra o gênero, é isso, eu vejo eu... eu na binária também falando, ah, mas gênero não importa, ah, mas gênero não. Isso é um desrespeito é até com o, com muitas pessoas, muitas pessoas têm para falar, falar a verdade, é meio que jogar toda a experiência delas como se fosse coisa da cabeça delas, como se fosse uma coisa indo não doente, porque afinal, o gênero não importa. E é a importância é material, é, pessoas estão vivendo isso, gente, pessoas estão vivendo violências baseadas em, sinto muito mas uma. Eu gostaria de ver uma sociedade sem gênero. Eu gostaria, eu gostaria, eu gostaria de gostaria de ver como seria a dinâmica dela. Mas aquela coisa, eu não vou partir de, de, dessa premissa de tem que não deve é acabar vai acabar. Deixa, a gente ainda não tem tá, nisso né? e, e a gente ainda vai demorar, sabe? Se for esse o caminho que a gente a gente vai tomar, não sei. Talvez o mundo acabe antes disso. Isso, Eu acabar com o mundo antes, mas assim. É, é isso. Esse discurso anti-gênero, muitas vezes, é essa que é uma remérica é que é uma... é uma... transmede cotada e reciclada. E não se toca disso. Não se toca. Então é. Isso. Eu acho que as pessoas precisam revisar os usos delas antes de saírem falando as coisas. E compreendo perfeitamente uma pessoa Desde sempre que nunca gostou de gênero Nunca entendeu o conceito Rejeita tudo real Odeia, detesta E ela, o gênero foi só opressivo Eu compreendo perfeitamente uma pessoa dessas Querer o fim do gênero Mas não, não vale por. Com as pessoas do gênero Pode ser muito experiência Em duras, O gênero não foi sempre opressivo Então, é isso a gente precisa muito saber com saber os estudos tipo, anticoloniais, os estudos de outros ocidentais, às vezes é falta disso. A gente poder ter visão é um também, né? Essa visão sai é total... de fé totalmente. O gênero é e ponto, e ponto acabou. Acho que era só isso que eu poderia dizer. Não tem mais nada a acrescentar. Ele quer falar alguma coisa? É, espero que dê para ouvir porque aqui é onde eu moro tá chovendo bastante. É, a única coisa que eu queria acrescentar é que também essa narrativa, essa, essa ideia mais que assim, chega um ponto que você está falando sobre gênero, você está conseguindo é, falar sobre isso ou discutir de uma forma mais ou menos tranquila, mas parece que até um certo ponto, quando a gente vai falar de outras identidades, outras experiências que vão para além do binário, por exemplo, isso da, é, dos xenogêneros, por exemplo. Aí as pessoas chegam nesse, nesse ponto que é já afirmar que um dia a gente não vai ter mais que se preocupar com isso. Né? Que aí é, eu, pelo menos, já vi que aí chega num ponto que a pessoa fala: Ah, mas vai ter um momento que a gente não vai ter. Né, é, a sociedade vai ser uma coisa sem gênero. Ok, legal. Se for um dia, por mim, tá, né, tá ok. Apesar de que eu acho mais interessante, antes de pensar numa sociedade sem gênero, pensar numa sociedade sem. É, sem opressão de gênero, né, e não só do, é, em questão da binariedade, mas que seja relacionada a todos os gêneros, e aí sim, a gente poderia falar, falar melhor sobre isso, acho mais interessante. É, só que aí eu, eu fico pensando, né, quem que não vai se preocupar com gênero? Porque é, a maioria das vezes que eu vejo alguém falando, já dando essa cortada, de, tipo, não vamos se aprofundar sobre isso, geralmente são pessoas binárias, então, além, não fica muito parecido com que a pessoa está realmente pensando ou se importando nisso, né, ou que ela esteja é, com vontade de continuar esse assunto, né, parece muito mais uma questão, às vezes, que de querer não continuar a falar sobre isso, né, ficar num ponto em que ainda é confortável, é né? um ponto que ela ainda compreende, né, que fica permeando entre homem e mulher. É um pouco como parece para mim em alguns casos, apesar de que né, também gostaria de ver como é uma sociedade em que você não precisa se preocupar com uma opção de gênero e isso não afete a sua vida de modo negativo. É, a gente tem uma pergunta, a mensagem foi, posso fazer uma pergunta sim, vocês discutiram sobre os desafios nos ambientes transbinários e falaram um pouco sobre ambientes não binários. Mas poderia elaborar um pouco mais sobre ambientes não binários? Tipo, desafios para construir um ambiente assim, etc. Eu acho que eu posso começar falando que é, o que eu tento fazer é expressar de forma da forma mais explícita possível que pessoas xenogêneros são bem-vindas, pessoas neurogêneros são bem-vindas, que conjunto de linguagem precisa ir além do pronome. Eu tento ter essas coisas bem definidas, assim, de forma que talvez nem todo mundo goste disso, porque eu sei que tem muitas pessoas que não concordam com isso e que são também pessoas não binárias, mas é, eu acho que um, um desafio ter essa inclusividade, porque teve muitos espaços não binários que simplesmente não se importam com isso, uh, fazem as regras são só tipo não invalide outras pessoas, alguma coisa vaga assim. E daí tem pessoas que falam, ai gente, mas não pode esse negócio de neurogênero, né? Tá falando que blá blá blá, blá. ou qualquer coisa assim. E daí são problemas, sabe? Porque tem pessoas que, é, eu acho especialmente cruel quando estão falando sobre pessoas que cuja identidade de gênero é, foi afetada por uma marginalização. E ainda a pessoa tem que ficar lidando com esse tipo de ataque e, né, e no caso, basicamente brigando se alguém tivesse essa identidade ia é se justificar. Eu acho que já ter um espaço que é que é nitidamente inclusivo é algo que pode ajudar pessoas a ver a, tipo, esse, tipo de, esse tipo de invalidação aqui não pode e talvez co conseguir acolher pessoas com identidades mais variadas e aí a partir disso, construir um ambiente melhor. É, acho que é isso que eu tenho a dizer. Não sei se vocês têm alguma coisa. Ah, bom, a Astro já falou várias coisas sobre as. Eu acho que antes de ele construir um espaço seguro, ou o mais seguro possível, né, o mínimo possível, vocês têm que se por um seguro, antes de tudo. O seu espaço é contra todo tipo de. Não, é isso que você quer. Você sabe todo tipo de discriminação. Que... O seu espaço vai falar contra qualquer discriminação de sexualidade, de gênero e sexo, né? Mas o espaço vai permitir pessoas falando que é uma coisa esquisita e nojenta, sabe? É, assim. O seu espaço está preparado para lidar com é, vários opressivos, racistas, capacitistas, etc. Muita gente usa um monte de palavras capacitista. Muita gente. muito Muito, muito e, Mas focando também na questão de gênero também, né? É muito complicado, é, é muita coisa sobre isso, né? E, então, você já chegando no espaço, é um atribuindo qualidade masculina ou neutra com linguagem, linguagem, vai entender de que existe um limite onde vai a nominalidade, onde não vai, né? Se, mesmo que você esteja lidando com uma pessoa que tem uma identidade que você não entenda. É você que é você que é não é porque você não entende é não é válido, é a traição. E você entendeu o negócio? Fale com a própria pessoa, sabe? Eu vejo muitas vezes isso acontecendo. Uma turminha de pessoas não binário começa a discutir sobre um giro sem uma pessoa presente e falando como aquela pessoa daquela fosse se tornou obstudo. Estou ali para decidir se existe ou não. Sabe, quem é isso? Para decidir o que existe ou não. Quem são vocês? Sabe ter, sabe ter essas noções, é, ter aquela noção, é, independentemente de que acredita ou não, acha válido ou não, de vem a sua crença, de onde ela vem? Ela é a coisa realmente justificada, fundamentada ou ela é a noção das próprias nocivas da sociedade? Sabe? Ah, os nossos moldes de coisas vêm da própria sociedade. isso que eu não suporto esses discursos no gênero, porque são soluções da lógica, lógica colonialista. Colonialismo que determinou o que que pode um gênero válido é o próprio colonialismo, colonialismo é o, colonial. o gênero, eles rompem ainda mais com a lógica, ainda mais que muitas identidades sejam baseadas em qualidades, né, sugestões, arquétipos, masculinos, neutres, etc. Acho que a unidade ela vai muito além, muito além disso, ela já tudo isso, né? Então é, então é isso. Antes, antes desse passo, primeiro se deconstrua o homem. Se aprofunde mais nos de gênero, da não, binaridade. Muita coisa vai ter de fora. isso que também tem espaço como orientando, que traz muita coisa de fora e traduz. vemos que muita gente não sabe inglês. Então, é isso. Primeiro vai atrás das coisas, antes de ter o espaço. E aí talvez aqueles respostas sejam realmente construídos. Um espaço, um espaço mais seguro e mais inclusivo. É saber das coisas, é saber das pessoas, saber bem com retóricas alegatórias também você for por aí, aí você consegue construir um espaço ana e preparar de pra merda também, não tem muitos espaços como o nosso o nosso espaço é sempre novidade o espaço é sempre, nossa nunca na vida, o não Eu sabia que isso era possível esteja preparado por isso porque é, é realmente mas o esforço vale muito a pena e muitas pessoas que estão distantes desses outros trans não binários pode se identificar com esse e podem ir para um para um lugar. Primeiro, eu só queria falar é, que eu me lembrei de uma situação que infelizmente eu não estava participando sobre, que tanto Aster quanto o falaram sobre é, essa situação, que, é, as outras pessoas pessoas não binárias julgando se a, a identidade de gênero da de outra pessoa ou uma identidade alheia, né, que não conhece uma pessoa, que tem um determinado gênero, é, que tenha determinadas características, que, por exemplo, que já aconteceu bastante, é, pessoas questionarem a existência de neurogêneros, né, é, ou gêneros, orientações românticas e sexuais, que são afetadas por, afetadas por neurodivergências ou outras questões psicológicas. E aí vai desde falar, isso não existe, isso é absurdo, até o momento que a pessoa fala, ah, vocês estão é, colocando isso como porta de entrada para pedófilos pedófilo se entrar na comunidade. Teve, eu já li isso e foi uma coisa bem, foi um desgosto, assim. Ainda mais porque eu tenho uma orientação, eu tenho uma orientação romântica, né? Eu sou uma pessoa romântica, e eu tenho uma, uma orientação específica que tem a ver com a minha questão, com a minha questão psicológica. E isso é importante para mim eu colocar e não colocar como uma coisa mais abrangente ou genérica porque é, eu gosto de falar dessa especificidade, como a minha, a minha neurodiversidade, como a minha relação com certas coisas, como é o psicológico, afetou a forma como eu me relaciono, como eu sinto isso e como eu exponho isso para as outras pessoas, né? Eu não quero sentir isso, o desgaste e a maneira como isso muda de uma forma negativa. Não, eu quero expor isso também de uma outra forma. Só que aí um dia eu cheguei num grupo, não participei da discussão, que é uma pena, e eu tive que ver uma pessoa, inclusive eu acho que a Aster estava nessa discussão, já faz algum tempo, não me lembro agora, é, mas aí eu vi uma pessoa não binária usando uma retórica que era idêntica, ao que eu já vi pessoas cis falando sobre, e, de, e depois desmentindo, tipo, falando, não, eu não falei isso. Sendo que a pessoa estava usando exatamente a mesma retórica é, de pessoas cis, de pessoas binárias, que agora eu não lembro exatamente o que, que era, até porque eu também apaguei a conversa. Mas foi, foi um pouco um choque, assim. Eu acho, muito... eu acho que eu leio, eu acho que eu leio, ah, falando que as pessoas estão confundindo o traço de de, de identidade de gênero. É, a pessoa estava, se eu não me engano, questionando, ela estava questionando a existência de certos gêneros, por exemplo, é, os que são afetados, se eu não me engano, por distúrbios alimentares, e aí entrou na questão de, de, de questões psicológicas. E ela, aí entrou naquela coisa, não, mas se for assim, tudo vai virar gênero, e aí nada, é, se torna uma coisa válida, e entrou por outros caminhos. Assim que eu olhei assim, eu falei, ai, meu Deus. Então, eu, eu realmente... Fico triste por não ter participado, né? Porque já que era uma coisa que estava falando sobre mim, eu queria ter participado disso. É, mas é complicado pensar que a gente já está invalidando as pessoas, às vezes por questões até pertinentes de preocupação, mas aí fica, de novo, a questão, quem aqui é que é não cis, quem aqui é dissidente, pode falar sobre certas questões. E aí, quando vai tratar também com outras pessoas transbinárias e pessoas cis, a coisa fica mais complicada. Né, mas principalmente para um espaço, ao meu ver, que seja receptivo a pessoas não binárias, a pessoa ela tem que primeiro estar tá aberta a conhecer, então ter um conhecimento prévio antes, né, a minimamente o que é uma pessoa não binária, uma pessoa trans, etc., mas principalmente que ela esteja disposta a entender que ela vai errar, né, ela pode errar na questão de tratamento de mal denominação que pessoas dentro desse grupo específico vão fazer isso que é uma coisa que vai acontecer inevitável que essas pessoas vão ter outras retóricas problemáticas é, e assim não fazer é, entender que você vai errar que vão acontecer essas coisas complicadas mas que você não se preocupe com isso somente no momento em que tem uma pessoa desse grupo né por exemplo a pessoa xenogênea, uma pessoa uma pessoa, é, nominada com outro tipo de orientação, uma pessoa a gênero e etc. É, você não se preocupe só com isso, quando chegar nesta pessoa, ela ver que tem algum problemático e fala, olha, tal coisa é, me incomodou. Que existe uma preocupação para se ver isso antes, porque é muito fácil, muito fácil, você ver isso, claro, né, que também tem a questão de que, é, tem o um privilégio e a opressão que está envolvido nisso. Que, né, a pessoa não vai ser tão mais sensível do que uma pessoa que é afetada por essa agressão. Mas ainda assim, existe a possibilidade de você é, captar o que está errado ali, conhecer esses discursos e não perpetuar eles dentro do grupo que você está participando. Né, não esperar só que uma pessoa, uma pessoa é, se dissidente, chegue para você e fale: olha, aconteceu isso. E, geralmente, quando acontece uma pessoa aí falar sobre, é porque, é, geralmente, muitos grupos, a gente já entra na defensiva. É, que, será que esse espaço, qual que é a ideia dessas pessoas sobre é, linguagem neutra, né, neolinguagem, sobre pronomes? Será, o que, que será que elas vão entender se eu expor isso? É, se eu falar mais, um pouco mais abertamente que eu não sou uma pessoa cis ou que eu não sou uma pessoa binária? Já existe essa defensiva da pessoa em não querer participar abertamente de um espaço. E, às vezes, nem precisando ela colocar essa questão em pauta. A má denominação vem sozinha. Então, assim, primeiro de tudo, buscar informações, né? não só esperar que alguém fale sobre, como deveria ser com outras opressões, né? Buscar isso, reconhecer quando acontecer que vão haver situações problemáticas, né, tanto por parte da pessoa que faz parte do grupo, quanto do grupo, no geral, dos participantes é, e não se manter na defensiva, assim, entender por que isso está acontecendo e se mostrar receptivo é, à, à mudança, principalmente. Eu acho que é, essas são as partes mais importantes. É, não teve mais uma pergunta? E uh, nem comentário também. Então, eu uh, acho que a gente já pode partir para as considerações finais. Aí podem começar. Bom, adaptar a desse é, é importante que é demais sobre esses assuntos, porque eu acho que são questões deixadas muito a ainda. A gente carece muito aqui, ainda mais na internet de discussões mais profundas, tanto as comunidades como intra intracomunidades, enfim, pessoas em geral de gênero também, eu acho bem, acho bem ainda. Bom, então acho que é isso. Eu espero que tenha ficado uma mencana. eu espero que os espaços trans vão melhorando, melhorando também, vão mais inclusivos, pra todo mundo, para outros, pessoas transbinárias são conformes de gênero, contra binários no geral, que espaços transbinários melhorem também. Ah, e essa aqui é uma atenção e aqui tá de expondo, né, etapa, falando do assunto, e, acho que é isso, gostei de participar e que essa live ajude a crescer de alguma coisa. E, compreendo, um, uh, podem procurar minhas redes sociais pelo nosso site, pelo só eu tenho esse nome, uh, considerem participar de de é um exemplo bacana, muito bacana, Zé é Mastodons, e é isso. Consumam consuma também de pessoas trans, mulheres, etc. Consumam. Divulguem, abençam, assimim, assim, aprendam. É muito, é muito importante. Diria o momento. E é isso. Eu queria finalizar agradecendo tanto a Aster, que fez esse convite para participar, quanto a Etiel, né, por estar tá fazendo essa conversa, porque é efetivamente a primeira vez que eu estou conversando com duas pessoas não binárias, falando é, exclusivamente sobre uma perspectiva que não seja nessa binariedade, porque geralmente quando eu tenho que falar sobre, é sempre uma visão que é pedida a mim para se falar sobre uma perspectiva que não seja binária, mas que seja voltada ao masculino. E tem outras questões, tem outras coisas que ainda eu preciso desenvolver, mas hoje foi realmente a primeira oportunidade que eu tive para falar é, eu enquanto pessoa não binária, enquanto eu inteiramente na, né, na minha, nas minhas identidades de gênero, e é, foi uma coisa importante. Eu gostei muito de escutar vocês e de ter a oportunidade de falar também. É, sobre as minhas redes sociais, eu, eu tenho Instagram, tenho né, Facebook, também é, participo de colorids e recomendo muito as pessoas né, quem estiver assistindo a participar também, considerar fazer parte. É um espaço muito legal. É, sobre as minhas outras redes, eu não, é, não produzo mais, mais nada, por enquanto. Né? É uma coisa que eu estou considerando fazer, mas não no momento que eu tenho é, outras coisas para pensar. Mas, enfim, é isso. Basicamente, só agradecer a vocês. Teve dois comentários é, agradecendo, basicamente, eu, no chat. É... Eu agradeço a vocês por terem aceitado o convite, se alguma pessoa assistindo também tiver interesse em falar no perspectivas pode vir falar comigo, eu sou Aster em Colorides no Fediverso, eu também sou Aster no Fórum do Orientandos que talvez seja algo mais fácil de achar para quem tá vendo isso pelo Orientando. Eu vou deixar os links que vocês quiserem na postagem do blog e na descrição do vídeo do YouTube, é só vocês me passarem depois. Eu acho que é sempre bom ter mais discussões e mais conteúdo em geral sobre não-binaridade. Eu acho que... É, muito conteúdo acaba sendo muito raso, muito rápido, muito feito só para ensinar o básico. E eu acho que tem muita discussão que precisa ser feita, especialmente quando se trata de algo além de, tipo, não-binaridade como algo super geral, porque, uh, né, como a gente já falou, existem muitas experiências não-binárias diferentes, e eu espero que a gente possa fazer mais... Eu espero que tenha né, no, uh, conteúdo mais específico, assim, focados em questões não binárias específicas, intersecções com é, intersecções com non-binaridade, uh, em identidades não binárias específicas. É, o próximo, perspectivas. a princípio, se dá tudo certo, vai ser sobre pessoas cujo gênero é, flui ou cujo, cuja experiência de gênero muda de tempos em tempos. É, isso, no caso, não tem decidido ainda, mas vai ser em abril, provavelmente, se dá é tudo certo. Eu agradeço por todo mundo que assistiu. Aparentemente, tinha pelo menos duas pessoas assistindo, além da minha noiva que está aqui na sala comigo, então eu agradeço. Essa transmissão vai estar disponível daqui a alguns dias no meu canal do YouTube e no, no blog do Orientando. É, eu ainda vou ter que editar, como vocês devem ter ouvido a fala. As falas de OTL estavam todas ecoando e eu acho que eu vou tentar dar uma, cortar esse eco para ficar mais fácil de entender. Vou passar o link. Vou, vai ter lá disponível uh, em orientando.org/blog. É, também, provavelmente, na página inicial do Orientando eu vou botar por algumas semanas. O que vai, vai, quando eu fizer upload, vai ter lá, tipo, na, na página inicial do Orientando, no, na, naquelas imagens lá que ficam mudando, vai ter. Uh, perspectivas 3, blá blá uh, Então, vocês podem deixar esse vídeo por aí quando quiserem passar para outras pessoas é, foi... está <risos> sendo um vídeo bem longo esse aqui, quase duas horas Eu acho que é importante também ter esse conteúdo mais É... Mais longo, como eu já falei, mais profundo e especialmente Feito por pessoas não binárias E não só por pessoas binárias que querem entender sobre a experiência não binária, que é algo que falta muito nos eventos que eu vejo que convidam pessoas para falar sobre não-binaridade. Uh, agradeço de novo a presença de todo mundo, tanto das pessoas que estão assistindo ao vivo, quanto das pessoas uh, quanto de Othiel e Caleb. Uh, e acho que é isso. Boa noite. А